Alô Brasil, alô queridos amigos de todo o Brasil, um abraço! Nós estamos aqui exatamente no Corpo de Bombeiro, onde vocês estão vendo aí, ó, tá chegando um caminhão zerinho da usina Serradão, está doando ao Corpo de Bombeiro. A matéria, vocês vão ver a matéria completa agora, certo? Vocês vão ver a matéria completa agora que nós falamos com o comandante do Corpo de Bombeiro aqui de Frutal, o Velasque falamos também com os responsáveis da usina Serradão, parabéns a usina Serradão, aí ó o pessoal, o corpo de bombeiro, o caminhão é zerinho novinho o caminhão que está sendo entregue aqui ao corpo de bombeiro parabéns a usina Serradão deixando aí por alguns dias o tempo que for necessário para que o caminhão do corpo de bombeiro de Frutal, parabéns ao corpo de bombeiro de Frutal, parabéns ao Velasque parabéns a todo mundo, vamos a matéria que é interessante agora, vamos mostrar Comandante, fala pra gente a importância desse, desse caminhão pipa vir para o Corpo do Bombeiro Frutal e por que, que vocês estão necessitando disso? Bom, é, nós ganhamos uma, uma verba de 20 mil reais de prestação pecuniária né, no Fórum de Frutal é, através do, por meio do CONCEP, é, Conselho de Segurança de Frutal é, para a gente reformar nosso caminhão de combate a incêndio. É, já é um caminhão, ele é do ano de 2014, então é, ele necessita de uma reforma, de uma pintura, então a gente fez um projeto, é, ganhou essa verba para fazer essa reforma, e essa reforma é, levará aproximadamente de 30 a 40 dias em né, uma funilaria aqui em Frutal, então, para a gente não ficar sem um, um caminhão de combate a incêndio, é, a gente está contando com esse apoio da usina Serradão, e durante esse, essa reforma, né, durante esses 30, 40 dias, é, nós vamos contar com esse caminhão-pipa da usina Serradão, que foi é, disponível por eles, né, disponibilizado por eles, e vai ficar o tempo todo aqui no, no Corpo de Bombeiros, é, caso necessite... É, ao, sair em alguma ocorrência de combate a incêndio. Comandante, já aproveitando essa oportunidade, eu quero agradecer a, a, a sua atenção para com a nossa equipe. É, me fala sobre o trabalho que o Corpo de Bombeiros tem realizado aqui em Frutal. Nós sabemos que há um trabalho do Corpo de Bombeiros no que se diz respeito ao atendimento à população Frutalense, em acidentes, em pessoas doentes. Me fala um pouco disso. Isso, é, o Corpo de Bombeiros atua em diversas áreas, né? É, tanto atendimento pré-hospitalar, é, casos clínicos, casos de trauma, é, acidentes automobilísticos. É, também atua na área de busca e salvamento, né, captura de, de animais em risco, é, retirada de uma vítima presa às ferragens, né, um acidente é, e o combate incêndio em si, tanto combate incêndio vegetal, é, em vegetação, quanto... Em edificação. É, também atua na, na área de defesa civil, né? na, na gestão de risco na, e, e, e frente aos desastres que pode ocorrer no, no município de Frutal e região. Referente a chuvas, vendavais. É, então, diversas áreas aí que o Corpo de Bombeiros tem, tem atuado, que é a missão constitucional nossa. Então, Jadnilson. Fala sobre essa vida do caminhão-viva para o Corpo de Bombeiros. É, bom dia, né? É, agradecer a oportunidade de a gente estar aqui falando com vocês. É, a gente faz parte do PAM, né, que é o Plano de Atendimento à Emergência Mútua, né, onde envolve todas as grandes empresas aqui da região, tanto a Usina Serradão, quanto a Bung, Coruripe, Santo Ângelo, é, a Império. E esse grupo aí é para atender né, a necessidade da região no caso de incêndio. Então, de imediato, o Corpo de Bombeiros solicitou aí no grupo nosso, né? Qual a empresa poderia disponibilizar um apoio, devido ao caminhão deles vai estar passando por manutenção. De pronto, levamos isso aí a nossa gerência administrativa, na qual conversou com a nossa diretoria da usina Serradão. E de imediato, a usina disponibilizou um caminhão nosso novo para dar esse apoio aí durante 30 dias ao Corpo de Bombeiro de Frutal. Agora, vale a pena ressaltar que a usina Serradão tem feito um trabalho social muito grande na nossa região, né? Sim, a usina Serradão aí, né, com o apoio da nossa diretoria, tudo que é, envolve da parte social e apoio é de pronto e imediato. Só para você entender, dentro da nossa região aqui existe um período no ano né, que é muito incêndio na nossa região, as comunidades. Qual é a ordem que a gente tem do donos da Serradão, dos diretores? De imediato, se for um pequeno produtor ou uma, um sítio, o que seja, a gente para nossas operações para dar um apoio aí quem está precisando. É então, um período do ano né, que o foco é muito grande. Aí. Então, nós hoje dentro da empresa, nós estamos na faixa etária aí com os 10 pipas, né, porém a usina agora aderiu mais uns quatro pipas novos aí para a gente atender essa demanda devido o que? A nossa frente, a expansão das frentes de trabalho, a expansão, só para você entender, a gente fez um trabalho muito legal com a prefeitura de Itapajipe, Foi tá? o que foi que aconteceu? A gente deu um treinamento em loco, disponibilizamos para a prefeitura de lá também alguns kits de combate, bolsas com roupa de combate conjunto. Além disso, o treinamento por um profissional capacitado do Corpo de Bombeiro, para o quê? E esse treinamento não foi só com um funcionário da prefeitura, tem algumas pessoas da comunidade, quem quis fazer o treinamento, se de moradores participou desse treinamento também. Fala pra gente sobre esse trabalho que, que a usina está realizando, no que se diz respeito agora ao Corpo de Bombeiro. Bom, bom dia, né? primeiramente, agradecer a oportunidade. É, isso é um trabalho que a Usina Serradão tem em parceria, né? não só com o Frutal, mas sim com toda a região ali. Então é, é de grande valia aí, esse, esse apoio aí que a usina está dando para a cidade de frutal. Né? Lembrando que o Corpo de Bombeira que ele atende não só o Frutal, mas a região inteira. Né? E isso aí é muito importante aí a gente está envolvido nessa questão aí de estar tá fornecendo esse caminhão pipa aí para poder o corpo de bombeiro estar tá realizando essa manutenção no deles, né, que atende aí, né, nós e toda a região aí também, né, os municípios em volta da cidade frutal.